Bom dia, segundo dia da quaresma e continuando a nossa reflexão sobre a caridade, vem uma pergunta, quais as vantagens de se fazer caridade? Uma que consigo lembrar nesse momento é que para que eu possa fazer caridade, atender o outro, eu preciso estar cheio, cheio de amor, cheio de vontade e condição para ter. Essa condição de ter para doar é uma grande vontade, porque não são todas as pessoas que percebem o poder de poder ajudar. A caridade é um exercício que te dá condição de perceber o amor. Fica com Deus.